Sim, eu acho, que, eu acho que, obviamente, isto é tudo, tudo aquilo que nós não queremos passar em, em diferentes setores, no setor económico, no setor do turismo. Ah, todas as empresas, a bem ou mal, estão a ter um, um decréscimo de atividade de receita, e portanto está a ter um impacto brutal na nossa economia. Mas, por outro lado, sem dúvida que vai, vai acelerar a digitalização do país, das empresas, ah, muitas coisas que, que, que o próprio Estado vai ter que passar a digitalizar e vai acelerar um bocadinho e olhar com outros olhos para, para a digitalização, o próprio nota-se uma, uma tendência muito grande, já se notava antes disto na parte de e-commerce, portanto agora com isto até as pequenas e médias empresas que se calhar olhavam para o e-commerce como, como se calhar um investimento a longo prazo, começam a pensar que se calhar têm que investir em plataformas digitais para conseguirem suster a sua atividade e portanto até darem outros serviços aos, aos clientes. Eu acho que sem dúvida a, a resposta a isso é sim vai acelerar, Agora, acho que temos que ser conscientes e não, e não fazer uma aceleração sem sem, sem, sem pés e, e cabeça. Acho que temos que pensar todos como é que isso pode ser, como é que pode trazer benefícios hum, e, portanto, as, as próprias empresas, as marcas, como é que vão reagir a isso, tem que ser uma coisa muito bem pensada para depois de repente também não olharmos para trás e vermos afinal achamos que estávamos aí no caminho da digitalização e, e, e digitalizámos mal, digamos assim, ou investimos mal. Portanto, acho que tem que ser tem que ser por aí, eu acho que empresas que estão, que estão no meio têm também um papel aqui fundamental, não só obviamente de fazer um, uma ligação com os seus clientes e, e servi-los bem, porque no fim do dia voltar também a servir outros, outras, outras pessoas, mas têm um papel fundamental de tentar encaminhar a digitalização no, no, caminho, no caminho certo. Isto lembro-me agora com, com a questão do, do Covid, há uns tempos o site do Jumbo, uh, que tinha fila de espera digital para, para entrar, não é? tanto isso, por um lado, demonstra que não mesmo já tendo um negócio assente, assente num, num, num formato digital para, para e-commerce, não estavam preparados para tanta afluência, né Por isso é que, eu digo que às vezes é pensar as coisas um bocadinho com, com cabeça. E, portanto, acho que por aí vai ser vai ser benéfico daqui a, daqui a algum tempo para, para as pessoas poderem poderem perceber que a digitalização foi feita. Muitas empresas que também, se calhar, não eram muito a favor do teletrabalho ou porque se tinham uma ideia em Portugal, em termos culturais, do teletrabalho, já conseguiram perceber que efetivamente traz, traz bastantes vantagens para a qualidade de vida das pessoas, que agora está a ser um bocadinho reduzida derivada isto mas que consegue trazer essa qualidade de vida, que as pessoas não estão no sofá a, ver, a ver Netflix e que estão efetivamente a produzir, que se calhar, por exemplo, pessoas como eu, que, que se calhar chega à agência todos os dias por volta das 10, 10 e um quarto. Às nove e meia já estou em frente ao computador e pronto a trabalhar porque não tenho que apanhar uma hora e meia de, de trânsito uh, e, portanto, se calhar, em vez de sair às sete ou às oito da noite da agência, se calhar consigo estar um bocadinho mais concentrado porque já não tenho que passar o trânsito, uh, poderem, as pessoas que têm, que têm filhos, poderem... Uh, e a deixar os miúdos num, num, num âmbito normal à escola e regressarem a casa, conseguirem estar para receber uma encomenda, coisas que às vezes não damos valor e que hoje em dia estamos a valorizar cada vez mais e, portanto, eu acho que no final a digitalização uh, é, um, é um caminho que temos que percorrer. Are you ready?